O espírito da luz fez espírito de porco Que tem sangue de barata, carbono no seu corpo O espírito da agora tem dois pés de bode Hiena da risada com o corpo de enxofre O espírito da luz fez espírito de polvo, que tem Fez espírito de pouco, não vem gritar macarra carbono no seu corpo, o espírito.